Pois é, Kias. vamos aos posts que foram destaques e ganharam a preferência dos internautas nas últimas semanas. Olha que post mais bonito. Claro que nem sempre foi assim. O sorriso e o abraço dos personagens do Chaves e a Chiquinha só foi possível após a conciliação. Antes disso, eram só brigas e discussões. E não precisa de nada disso. A melhor maneira para tudo é um acordo, uma conciliação para que tudo fique bom para ambas as partes. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso incentiva a resolução amigável dos processos. Com mais de 300 reações, o post arrancou elogios expressivos, como o da Ingrid. Ela diz... Melhor página de TRT, de uma criatividade sem tamanho e sempre passando a informação de forma simples, sem abusar do juridiquês, facilitando a compreensão e o acesso à especializada. Sou encantada. Que bom, Ingrid. Nós é que ficamos felizes com este elogio. E como o assunto por aqui é sempre sério, imagine quando se trata de agressão física, ainda mais no trabalho. Acho que todo mundo sabe, mas é sempre bom lembrar. Por isso é que este cachorrinho fofo veio trazer este recado. A agressão física no trabalho dá justa causa, viu? Não deixe que problemas atrapalhem sua vida, nem pessoal, nem no trabalho. E o mais importante, não deixe que brigas prejudiquem você no emprego e em lugar nenhum. Viu só? O Facebook do TRT também é conselheiro. Então é isso, gente.